Saudos a todos. A jornada sobre contra a impunidade está na recta final e, como colofón, imos a mirar ao país vecino a Portugal, porque, bueno, para os galegos, non? falar de Portugal é casi como falar de, de parientes lonchanos. Estamos muito próximos físicamente e, a vez, também temos muitíssimas coisas em comum, empezando a fala, non? que nos estamos comunicando perfectamente em galego. E em português temos, además uma terra comum. Estávamos falando agora das infraestruturas, não? da necessidade de conectarnos melhor e mais rápido. Não? E, provavelmente, pois, por ter essa terra comum tan parecida norte de Portugal e Galicia, pois, também temos um xeito de ser muito próximo. Não? E, então, bueno, pois, falava Aitor Esteban, de França, como uma referência para os vascos, claro, pois para nós, a nossa referência, são os veciños portugueses. Bueno, temos muitíssimas coisas em comum e, também temos certas diferenças, desde logo, eu creo que a principal é bueno, pois como transcurriu a história em ambos os dois países, porque é verdade que há certos paralelismos, o houve históricamente, e também não que ten que ver com a dictadura que, o que hoje nos ocupa, não? há esses paralelismos entre España e Portugal, entre ese, o resto de Europa, o norte de Europa progresava, avançava economicamente, socialmente, em direitos, em liberdades, Pois aqui estávamos em branco e negro, não? nos dois países com dictaduras que estavam oprimindo a sociedade que impediam que houveram partidos políticos, que impedia que houveram debates, que importante, importante que haja debates eh, informação para os cidadãos como que se está fazendo xa aqui, para abrir miras e para ter unhas sociedades mais modernas e mais avançadas. Bom, bueno, pois isso não aconteceu nem em Portugal, nem em Espanha durante eh, a mediados do século XX e é um paralelismo muito importante, mas é verdade non? que também houve diferenças e disso nos vai a falar a seguinte invitada que é Ana Sofía Ferreira ele é doutor em História pela Universidade Nova de Lisboa, na Especialidade de História Contemporânea, é profesora da Universidade de Oporto, leva muitos anos investigando sobre o processo revolucionário português e a oposição à ditadura de Salazar. Também está especializada no estudo da violência política na revolução portuguesa, em partidos políticos de esquerda radical e também a ditadura, a oposição à ditadura de Salazar. E tem bueno, pois estudado muito também esse processo de, de transição em Espanha, seguro que agora bueno, nos pode contar até que ponto bueno, pois, houve miradas non? a um e outro lado, porque é verdade que foram contemporâneas as ditaduras, mas também foram contemporâneas as caídas dos regímenes que, sin embargo, foram diferentes. Non? Aqui já sabemos que houve que agardar a que morrera um ditador non? Para, para fazer essa transição que contaban onte e hoje também como essa transição se fixou em Espanha de um xeito acordado entre as elites em, do, do momento. Non? E em Portugal foi muito diferente, claro, em Portugal unha uma revolução, gente na rua, um exército com cunha posição muito clara non eh, pois eh, en defensa das, das liberdades algo que em españa já sabemos que foi eh, nada o, o extremo contrário. non eh, así que será muito interessante escoidar esta escoitar esta análise que nos eh, faça ana Sofía Ferreira que nos vai a falar pues de outro combate non? do combate pola memoria e pola construcción da democracia en Portugal e en España Bem-vinda. obrigada Muito obrigada. Bem, antes de mais, bom dia ou boa tarde a todos que estão aqui presentes. Gostaria primeiro de começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui para vir falar sobre esta questão da memória e da, da, construção, da memória das ditaduras na construção democrática, quer em Portugal, quer em Espanha. Eu agradeço muitíssimo. É um gosto estar, estar aqui sempre presente, é sempre um gosto muito grande vir também à Galiza, subir um bocadinho e fazer estas duas horas até chegar até aqui de carro. Pena lá está que não haja, que nós estivemos a falar, um comboio de alta velocidade que torne isto tudo muito mais perto e que se chegava aqui muito mais rápido e que poderíamos circular também muito melhor em ambos os lados da fronteira e que faz todo o sentido essa ligação próxima, afinal, entre o Portugal e a Galiza não existem assim tantas, tantas diferenças. Eu vou-me focar um bocadinho mais, é verdade, nesta minha apresentação que hoje vos trago, no caso português e, sobretudo, na memória da Revolução. E porquê? Bom, porque este ano começaram oficialmente as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Os 50 anos do 25 de Abril, não é? Que vai ocorrer em 2024, mas que se considerou que tinham, começavam este ano em março deste ano, com uma exposição sobre o movimento de oposição à ditadura e que irá decorrer até, até 2026, tendo em conta que para nós, ou para a grande maioria dos historiadores, o processo revolucionário decorre e entre o 25 de abril de 1974 e depois até abril de 1976, com a aprovação da Constituição de 76, da Constituição Portuguesa, que põe fim, então, o fim, muitas vezes considera-se que o fim seria o, o golpe contra o revolucionário do 25 de novembro de 75, mas hoje em dia estamos mais de acordo que o fim mesmo termina, então, com a aprovação da Constituição de 76 uma Constituição diferente, revolucionária, uma Constituição que dizia logo no seu preâmbulo que o país caminhava rumo ao socialismo, uma Constituição que consagrava uh, os direitos, as garantias, as liberdades que tinham sido conquistadas pelo povo, pelas massas populares, na rua, como a questão das nacionalizações ou a questão da reforma agrária, o direito a um sistema nacional de saúde totalmente gratuito, o direito à escolaridade pública gratuita, tudo isso foram direitos conseguidos durante a Revolução e consagrados na Constituição. Constituição essa, alvo de várias reformas, várias reformulações, exatamente também para retirar o peso que este movimento e que, estas, que, esta, que a Revolução tinha. Para retirar, lá está a questão do caminho ao socialismo, para retirar da Constituição a questão da reforma agrária, das nacionalizações ou mesmo do poder popular, porque na Constituição de 1976 vinha a referência ao poder popular. Hoje em dia fala-se outra vez de, uma, de voltarmos outra vez a uma revisão da Constituição, era um assunto que foi debatido esta semana em Portugal, fazer uma nova revisão da Constituição. Uh, por causa, sobretudo, da questão do Covid e das várias, das várias legislações que saíram durante o Covid, que acabou por retirar vários direitos e garantias que estavam consagrados uh, na lei portuguesa. Então, eu vou-me focar um bocadinho mais na questão portuguesa, no entanto, vou fazer algumas comparações com o processo em Espanha. É claro que os dois países partem... Para a questão da, da, da, da revolução ou da transição, partem exatamente de uma mesma estrutura, quer dizer, são dois países que viviam numa ditadura e que têm um processo que é um processo, então, o desenvolvimento de um processo muito distinto. Em Portugal, uma revolução e, no caso espanhol, uma transição e uma transição que é pactuada entre as elites do regime e as elites da oposição, o que não acontece no caso português. Quando acaba este processo, podemos dizer, revolucionário e de transições, mas os andas deixavam largo de, de, das transições, quando se dá o triunfo da chamada, e te coloco também muito em, entre aspas, normalizações democráticas, ou seja, das soluções políticas que procuram exatamente conciliar os setores moderados das oposições anti-salazaristas e anti-franquistas, com as elites sociais que tinham sustentado as ditaduras, fizeram, que, fizeram com que se impusesse, inclusivamente na historiografia portuguesa, uma superioridade do modelo da transição espanhola. O modelo da transição espanhola, esta transição compactuada, como sendo claramente preferível àquilo que aconteceu em Portugal, que era uma revolução. Considerando sempre e tendo sempre esta noção, de que uma Revolução foi um tempo de instabilidade, um tempo de quase guerra civil, um tempo de confrontos políticos e ideológicos e que era preferível a um país fazer uma transição de uma ditadura para a democracia através do modelo pactuado do que através de uma ruptura, como é uma Revolução. Então, esta a transição espanhola acaba, no fundo, porque ser, a posteriori, considerada como o um modelo que se deve adotar, o um modelo que deveria ter sido adotado, que não foi possível, então, fazer em Portugal. É verdade que, em ambos os países, este processo de democratização, que é um processo de democratização tardio em Portugal e em Espanha, iniciado na época de, nos anos 70, abre inicialmente, e este é um processo paralelo aos dois, abre inicialmente uma etapa quase da libertação do passado. Libertação do que foi a memória da ditadura. No entanto, rapidamente, e em nome lá está, da democracia, da normalização democrática, da democratização que era preciso fazer, em nome do desenvolvimento do país, em nome até de preparar ambos os países para a entrada na União Europeia em nome do caminho que se queria dar a esta democracia, que era uma democracia ocidental, liberal, então começam estratégias diferentes de lidar com a memória da ditadura. Por um lado, em Espanha, esta memória do passado passa também por uma estratégia uma estratégia adotada de reconciliação, de procura de reconciliação dos vários setores da sociedade espanhola, acompanhada por um silenciamento do que foi a Guerra Civil. Enquanto que, em Portugal, o silenciamento era feito em relação à Guerra Colonial. A Guerra Colonial não se falava. A Guerra Colonial, os 13 anos de Guerra Colonial, com mais de 100 mil homens portugueses mobilizados para a guerra, com crimes, massacres de guerra, perpetrados pelas tropas portuguesas e sobre o qual caiu um manto de silêncio. Até que não nos podemos esquecer, quem fez a revolução, fez a guerra. Os capitães que lideraram a revolução fizeram-no por causa da guerra. Fizeram porque eram homens que já estavam há quatro, seis, oito anos a liderar tropas num campo de batalha. E que perceberam que a única forma de terminar com a guerra era terminar com a ditadura. É a guerra que em Portugal faz com que haja uma revolução. O país, é verdade, estava a evoluir, estava a evoluir bastante desde os anos 50. É verdade que entre 1969 e 1974, Existe uma grande mobilização contra a ditadura e contra a guerra colonial. É verdade que o ano de 1973 é um ano de greves, de mobilizações populares muito grandes, mas o que leva à revolução, ao golpe militar, e o golpe militar que, nas primeiras horas daquele dia, se transforma numa revolução com o povo a vir para a rua, e não nos esqueçamos, as Forças Armadas Portuguesas pediram às pessoas para ficar dentro de casa e para não virem para a rua se manifestar. Mas a verdade é que os portugueses não ouviram. E naquele dia, estando as tropas na rua, os portugueses saem à rua e transformam um golpe militar numa revolução. Então, voltando um bocadinho à Espanha, esta transição democrática espanhola acaba por resultar inicialmente quase num pacto de silêncio em que os dirigentes políticos concordam que era, que era considerado incompatível com o objetivo de estabelecer em Espanha um regime democrático, estável e duradouro, continuar a recordar o passado e, sobretudo, o passado da, da guerra civil. Claro que toda a memória, quando falamos de memória, é coletiva, está preservada nos grupos, sociais, nos grupos sociais e é construída através do presente e deste presente de rememoração. As lembranças são influenciadas pelos novos acontecimentos, pelos novos conhecimentos, pelas experiências, por experiências que se propõem umas às outras, selecionadas a partir de um conjunto potencialmente infinito de memórias possíveis. São também selecionadas as memórias pela relevância para os indivíduos que as recordam e também pelo contributo que elas dão para a construção de identidades. Identidades pessoais, identidades coletivas identidades regionais, identidades nacionais. Assim, a persistência da memória num dado grupo social resulta da força da sua identidade face à sociedade, da certeza que os seus membros têm face à versão que estão a dar do passado, e é sempre uma versão do passado, e do papel também das comemorações na transmissão e conservação da memória coletiva Assim... As diferentes versões do passado são preservadas por grupos que vão opor memórias hegemónicas diferentes, legitimadas por discursos retóricos articulados por elites políticas e intelectuais e que raramente são contestados na opinião pública com êxito. Ou seja, o que prevalece na memória são, sobretudo, aquilo que Enzo Traverso denomina das memórias fortes. As memórias oficiais, as memórias institucionalizadas, as memórias que um grupo, que é o grupo, ou o partido político, ou é a elite intelectual, ou é a elite política, tem força para impor. E que se contrapõe, claro, àquilo que também esse traverso denomina das memórias fracas, das memórias subterrâneas, das memórias que são confiscadas, das memórias que mais dificilmente se conseguem impor. Então, em Espanha, a memória da guerra civil durante o franquismo foi confiscada e instrumentalizada pela propaganda do regime franquista, de forma a manter a sociedade dividida entre os vencedores, os detentores dos privilégios e dos direitos, e os vencidos, aqueles que estavam condenados à morte civil. Em 1975, a morte de Franco não significou o fim do regime, mas a instauração da monarquia de Juan Carlos de Bourbon, em conformidade com as denominadas previsões sucessórias. Neste franquismo que podemos considerar um franquismo sem franco, as instituições do Estado mantêm-se e o ajuste de contas com o passado levado a cabo pelos responsáveis do regime, e o ajuste do passado que poderia levar, levar os responsáveis do regime aos tribunais não fez parte de qualquer agenda política. Na sociedade, numa sociedade de vencedores e vencidos, os dirigentes políticos optaram por uma transição, aquilo que se domina, de uma transição amnésica. No fundo, para também outra guerra civil. E isto também vai mostrar outra coisa. É que afinal, aquilo que eu considerava que era uma memória fraca, que era a memória da guerra civil, não era fraca. Porque essa memória existia, estava presente e foi ela que acabou também por condicionar as políticas da memória dos governos da democracia espanhola. Então, há no, fundo, este, no, há no fundo esta questão de esta memória que afinal estava, apesar de subterrânea, estava bem viva na sociedade espanhola. Nesta primeira etapa da transição, a decisão do governo da União do Centro Democrático de destruir milhares de documentos de arquivos da repressão confirmava no fundo esta política que estava tomada, uma política do esquecimento de alguns episódios traumáticos da ditadura franquista. Com a aprovação da Lei da Amnistia em 1977, o Estado espanhol renunciou a abrir no futuro qualquer investigação judicial aos milhares de homicídios e violações de direitos humanos praticados por Franco e pelas suas Forças Armadas. Naquele momento, ou seja, neste momento de início da transição uh, democrática, Aquilo que se pretendia era, sobretudo, garantir essa estabilidade da democracia, garantir também que houvesse, de alguma forma, um entendimento entre as forças políticas e sociais e significava não julgar, naquela época, as forças do regime, não julgar o regime. Então, a construção da memória pública de franquismo nesta primeira fase forjou-se no mito da nação espanhola, na separação do passado bélico, na reconciliação nacional, na supremacia do Estado de Direito que se estava a construir. Desta forma, nos anos de transição, levando-se em consideração o contexto político e social da época, pode-se dizer que as memórias da reconciliação tiveram uma função pública e política. Por um lado, a recusa da discussão ética-política sobre a guerra civil cumpria a necessidade de evitar reações que dificultassem os avanços democráticos, sobretudo reações por parte dos setores mais conservadores do franquismo, e por outro lado, para as culturas políticas de direita, a adesão a este discurso memorial significava uma forma de integração e também de preservação do conjunto de seus valores ético-políticos sobre o passado, já numa nova conjuntura política, que era a conjuntura da democracia. Bom, a partir dos anos 80, este mito da reconciliação que quase que se transforma numa ideologia de Estado, ao mesmo tempo, lá estar que prevalece em relação à transição uma interpretação privilegiada das memórias modélicas, da memória de uma transição modélica que deve servir como modelo. Esta questão da transição modélica negligenciava uma coisa que era importante, negligenciava as mobilizações sociais durante a transição. A transição era vista e era analisada, tendo em conta, sobretudo, uma leitura elitista, que dava importância, essencialmente, aos partidos políticos, aos políticos, àqueles que se considerava que tinham feito a transição, e que, de alguma forma, também, retirava ou negligenciava o que é a importância dos movimentos sociais. Algo que, no entanto, na historiografia espanhola dos últimos anos, já se tem vindo a fazer, que é privilegiar uma outra leitura da transição, tendo em conta, lá está, os movimentos sociais, a força dos movimentos essenciais, as suas reivindicações e não tanto esta primeira leitura elitista. É claro que, contudo, e podemos dizer que, a nível, sobretudo, local, as políticas da memória preencheram os vazios que emergiam no espaço público, com homenagens a resistentes republicanos, que recordavam também às comunidades aquilo que foi a brutal opressão do regime franquista, nos finais da década de, de, de 90, então, estes, a nível local, estas políticas de memória passou sobretudo, pela consolidação de um movimento social de recuperação da memória histórica. Este movimento alicerçou-se em grande parte nas associações regionais que escreveram a memória antifranquista no espaço público, com memoriais, publicações, exposições, filmes, substituição da toponímia, mapeamento das fossas comuns e execução, procura dos restos mortais dos milhares de republicanos fuzilados e desaparecidos. Ao mesmo tempo, começa a aparecer em Espanha uma vasta produção histórica, historiográfica, antropológica, sociológica, a partir, isso é certo, de uma ampla e minuciosa pesquisa de arquivos e fontes a nível local e a nível regional. E este, no fundo, toda esta pesquisa, toda esta revitalidade desta memória histórica do que foi a opressão franquista, acompanha então um movimento social que vai atribuir visibilidade à memória dos vencidos, à memória daqueles que estiveram presos, daqueles que foram exilados, de, daqueles que foram mortos pelo regime franquista. No fundo, a memória dos desaparecidos daquilo que Paul Preston designou como o holocausto espanhol. A partir dos anos 90, multiplicam-se em Espanha uh, um conjunto de iniciativas a, partir, uh, a favor, então, da recuperação da memória histórica que culmina com a chegada ao poder de José Luís Zapatero e a aprovação da Lei da Memória Histórica em outubro de 1927, que parecia, de alguma forma, poder vir a abrir a possibilidade de recuperação moral ou de reconhecimento jurídico e político das vítimas da guerra civil e do franquismo. É verdade que depois, com a chegada ao poder do Partido Popular em novembro de 2011, o governo anula os efeitos práticos desta lei e não o orçamento a velho, mas para a sua aplicação, e tiveram há pouco tempo, aqui em Espanha, não é então, a aprovação de uma memória democrática aprovada agora por este Governo, sobretudo que declara de alguma forma ilegal o regime franquista e que eh, considera que é a responsabilidade do Estado espanhol isomar os corpos que estão no Val dos Caídos e devolvê-los à família e procurar onde é que estão as que é os cerca de 114 mil desaparecidos do regime franquista. E em Portugal? Bom, em Portugal, discute-se, neste momento, se aquilo que houve foi uma revolução ou uma transição. Há uma discussão muito grande sobre esta questão. Para alguns autores, como, sobretudo, António Costa Pinto, ao Rui Ramos, que são alguns cientistas políticos e historiadores, sobretudo de direita, baseado num revisionismo histórico, e eles consideram que em Portugal houve, sobretudo, uma transição para a democracia. Porquê que houve uma transição para a democracia? Segundo eles, porque apesar de tudo, via-se algumas continuidades entre o Estado Novo e depois o que veio a seguir ao processo revolucionário português. Ou seja, entre o Estado Novo e depois a construção da democracia após o processo revolucionário. Considerando eles, e segundo Rui Ramos, por exemplo, considera que este período entre 1974 e 1975 foi, sobretudo, um momento chocante num processo que era um processo de continuidade de transformações da sociedade portuguesa a caminho da Europa e de uma democracia do tipo ocidental liberal. É claro que esta ideia é totalmente contestada, sobretudo por historiadores de esquerda, que vêm eh, o 25 de abril de 1974 como uma revolução. É verdade que uma revolução fruta, fruto de um golpe militar, podemos que dizer, de sui generis mas uma, porque não foi, não foi um golpe militar de hierarquia das Forças Armadas. A hierarquia das Forças Armadas continuava na sua maioria a apoiar o regime. Foi um golpe militar das Forças Intermédias do Exército. Por isso é que é um golpe também sui generis. Mas que deu origem a uma revolução política e social. Ao contrário das restantes experiências de transição dos regimes autoritários para as democracias liberais no último quartel do século XX, o modelo português reuniu todas as condições para fazer uma ruptura política, económica e social com o passado ditatorial. A continuação da guerra colonial coincidiu já com o processo de industrialização, urbanização e êxodo rural. Acelerou as mudanças que já vinham ocorrendo na sociedade portuguesa dando origem a um forte protesto social que alimentou grande parte dos movimentos sociais. Movimentos sociais esses que não se conseguiram manifestar totalmente durante a ditadura, mas que se manifestam logo nos primeiros, anos, nos primeiros dias da democracia. Por isso, era impossível em Portugal, perante este contexto de êxodo rural, de industrialização, de guerra colonial, de forte contestação interna, e em que não havia, sobretudo, em que não havia qualquer possibilidade de entendimento entre as elites do regime e as elites da oposição, era inevitável que não poderia, a crise do regime não conseguia ser resolvida através de uma transição controlada. Então quando, no fundo, nós convocamos esta memória, esta memória do 25 de abril, estamos a escrever também esses acontecimentos nos dias de hoje. Quando falamos da memória, não estamos apenas a referir ao passado, mas estamos também a referir a um processo social complexo, de construção de narrativas, de legitimidade e também, no fundo, que permitem transformar ou conservar o mundo em que vivemos hoje em dia. Como eu comecei esta comunicação a dizer, a Revolução de Abril deixa marcas genéticas naquilo que foi a democracia portuguesa. As conquistas políticas, sociais, direitos e liberdades estão inscritas na Constituição de 76 por causa da Revolução. Em Portugal, a natureza da ruptura revolucionária e da democratização propiciou a imediata expressão pública das memórias do antifascismo. Logo a seguir à Revolução, começam a surgir no espaço público memórias, testemunhos, livros aliás, quando se vai ler, quando se vai ver vários livros de memórias daquilo que foi o antifascismo, a luta antifascista, a luta da oposição e, sobretudo, momentos traumáticos, como, por exemplo, a memória daqueles que estiveram presos no campo de concentração, no Tarrafal, em Cabo Verde. É quase como uma, uma catarse simbólica que se liberta no momento da explosão do processo revolucionário. Uma catarse simbólica, uma verbalização da repressão, da violência, da resistência, que acompanha estes cerca de 19 meses do processo revolucionário português. No fundo, era como se a memória tal como o povo português se tivesse libertado dos grilhões da ditadura e mostrasse que ansiava por uma liberdade. No entanto, esta fase acaba. E com a normalização democrática logo após a aprovação da Constituição em abril de 1976, vamos ter uma nova memória pública sobre o que foi o passado da ditadura e o que é também a Revolução. No fundo, esta nova memória que acompanha aquilo que se pode designar quase como o processo de contra-revolução política e institucional levado a cabo pelos vários governos constitucionais portugueses. O fim da revolução abre o caminho a uma revisão deste período histórico. Tanto no âmbito político e institucional, acerca das muitas conquistas alcançadas durante o processo revolucionário, e acerca também, no fundo, do que foi a ditadura. Esta fase, ou esta segunda fase, vai assentar na progressiva dissolução e enfraquecimento da memória da resistência. Na tendência de não discutir o passado publicamente. Na frequente tentativa de relacionar a gênese da democracia com o processo de normalização democrática ocultando e procurando esquecer os 19 meses de processo revolucionário. A verdade é que a discussão sobre a Revolução, durante sobretudo os anos 80 e até os inícios dos anos 90, era incómoda para o poder político pós-revolucionário. E quando se fazia uma discussão sobre o que foi a Revolução, fazia-se nesta pauta elitista, de uma memória elitista da história, que desvalorizava a experiência revolucionária em si, que desvalorizava a experiência dos movimentos sociais e dos movimentos populares, em detrimento de uma análise que valorizava, sobretudo, os partidos políticos e as forças militares que estiveram presentes naquele momento. É aí que aparece, por exemplo, as teses que responsabilizam, sobretudo, a esquerda política e a esquerda militar pela radicalização revolucionária e por aquilo que se dizia que era a tentativa de um golpe comunista no Verão Quente, de 1975. Este processo aprofunda-se durante na década de 80, durante sobretudo o predomínio dos governos de direita de Aníbal Cavaco Silva, em que se vão consolidar as visões revisionistas sobre o estado da ditadura e da revolução. Só foram anos da construção de uma hegemonia de uma narrativa extremamente conservadora que se expressava, lá está, na desvalorização do processo revolucionário, na desvalorização da memória da resistência, numa desvalorização da memória dos presos políticos e numa desvalorização da memória do que foi a guerra colonial. É... A partir de 1989, e também num contexto que podemos considerar o contexto internacional da queda do muro de que vai ainda enfatizar mais esta visão conservadora. E então vai-se falar do perigo, do horror, do perigo da revolução, vai-se fazer uma leitura totalitária da revolução portuguesa. Nas palavras de Cavaco e Silva, e eu vou citar, na época ele diz, Cavaco e Silva que era o primeiro-ministro, que em Portugal, durante a Revolução, houve uma ameaça de totalitarismo de Estado que se instalou em Lisboa em nome do socialismo real. Continua a citar. Portugal esteve à beira de uma ditadura marxista e coletivista em 1975. E por fim, a liberdade, importa acentuar, é ainda mais flagrantemente posta em causa nos sistemas de tipo soviético do que nos regimes autoritários de direita. Ou seja, prevalece nesta questão de discurso de Cavaco Silva em Beluim, prevalece daqui, neste discurso, uma tentativa de branqueamento também do que foi a ditadura. Essa tentativa de branqueamento do que foi a ditadura vai ser levada a cabo enfatizando o quê? Enfatizando primeiro, que a ditadura portuguesa não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura civil. Como tal, era mais branda. Não era bem uma ditadura, era uma brandadura, como às vezes nós dizemos um bocadinho a rir. É, ou seja, era uma coisa mais branda, não era militar, por isso era mais branda. Mas não só. Que tinha tido um baixo teor de violência. Então, e os mortos da ditadura? E aqueles que não tendo sido mortos que estiveram nas prisões, os milhares de portugueses estiveram nas prisões, todos aqueles que morreram nas prisões e nos campos de concentração de Tarrafal, mas todos aqueles que não morrendo foram submetidos a bárbaras torturas, tendo eles ficado com marcas, fossem físicas, fossem psicológicas, até aos dias de hoje. Mas a ideia é sempre a violência em Portugal da ditadura portuguesa praticamente não existiu comparando com a Espanha. No, uh, uh, em Portugal, a ditadura foi muito mais branda e muito menos violenta do que a espanhola. As teses revisionistas exaltam exatamente este carácter civil e, de alguma forma, considerando brando da e ditadura. Dizem também que era um Estado de direito, de matriz católica, que saudou as contas públicas e que promoveu a industrialização. Enquanto que, por outro lado, a Revolução era vista, era vista sob o prisma do terror. O terror revolucionário, como muitas vezes foi analisado inclusivamente a Revolução Francesa, como um momento de conflitos sociais, de confusão, de falta de ordem, bem de violência, ao qual era preciso pôr fim. Então, esta memória deste revisionismo histórico que vai prevalecer, sobretudo, até 1994. E em 1994 dá-se uma rebelião da memória. E porquê? Porque há uh, um, acontecime, um acontecimento marcante. A concessão, em 1992, pelo governo de Cavaco Silva, de pensões de sangue e louvor a ex-polícias da PIDE, ou seja, a ex-agentes da polícia política, que tinham mandado para a prisão e que tinham torturado milhares de presos políticos. Então, o governo Cavaco Silva vai conceder estas pensões, mas mais. Ele vai negar uma pensão de sangue a Salgueiro Maia, o capitão que tinha liderado as tropas que estavam no quartel do Carmo e que, foi, e que, e que obrigaram Marcelo Caetano a abdicar do poder. Salgueiro Maia, já na altura muito doente, tinha uma pensão miserável como ex-militar, pediu uma destas pensões de sangue que estavam inscritas na lei portuguesa. Cavaco Silva nega a pensão ao capitão de Abril, que ainda hoje é o principal símbolo da revolução a nível militar, e vai dar aos ex-agentes da polícia política. Ora, isto leva a uma rebelião da memória, quase como catalisador de uma rebelião da memória, e começa a surgir no espaço público uma intensa e ampla denúncia dos crimes da ditadura. Este, este momento faz emergir então uma proliferação de documentários, reportagens, filmes, livros sobre a resistência, sobre a clandestinidade, os presos políticos, os resistentes, antifascista. Contudo, se há esta rebelião da memória da resistência, não há uma, uma, uma, uma, uma uh, podemos dizer, que uma rebelião da memória da, da revolução. Em Portugal, passa a prevalecer, a partir dos anos 90, e que continua, de alguma forma, até aos dias de hoje, a prevalecer uma análise que se pode considerar como ou que uma derrapagem à portuguesa. E o que é esta derrapagem à portuguesa? É, sobretudo, a imposição de uma leitura que é uma leitura do, do, da esquerda, sobretudo de uma esquerda ligada ao Partido Socialista, de uma esquerda eh, mais moderada, uma leitura dos setores mais moderados a nível político, que fala do 25 de Abril como um momento importante, como uma revolução, que, não nega, que o 25 de, não nega a herança do 25 de Abril, mas vai condenar o período revolucionário sobretudo vai condenar a radicalização dos movimentos populares e dos movimentos sociais entendidas como ameaçadoras para a democracia. Ou seja, esta da rapaz da portuguesa, deste centro político, deste centro esquerda político que vai impor esta memória, vai dizer o quê? Vai considerar inaceitável o branqueamento da ditadura, vai considerar inaceitável a reabilitação do Estado Novo, vai impulsionar esta memória, esta rebelião da memória da resistência antifascista, mas vai, ao mesmo tempo, condenar o processo revolucionário, não vai negar a herança da revolução, mas nega, mas condena tudo aquilo que eles consideram que foi o excesso dos movimentos populares do processo revolucionário, e vai, sobretudo, ancorar, então, a democratização, o processo de democracia, ao golpe contra o revolucionário do 25 de novembro de 1975. É por isso que, em abril de 1999, quando se comemorou os 20, o 25º aniversário de 25 de abril, António Guterres fala pela primeira vez de uma transição por ruptura, não propriamente uma revolução, mas de uma transição por ruptura, nas, contudo, nas comemorações do 30 aniversário de 25 de Abril, celebradas pelo Governo de Direita, liderado por Degão Barroso, um ex-maulista que depois foi para a Comissão Europeia, António Costa Pinto, um destes, uh, no fundo, um cientista político desta direita revisionista, escolhe para as comemorações o slogan Abril é evolução em detrimento da revolução. Isto vai também criar uma controvérsia nos médias e no espaço público. E há bastantes imagens, por exemplo, nos cartazes, quando aparecia o cartaz oficial dizia Abril abriu a evolução. E muita gente, durante a noite, foi pintar o R de revolução. Houve um movimento popular espontâneo. Porquê? Porque a maioria dos portugueses considera, continua a considerar que a herança da democracia e do regime que nós temos hoje foi uma revolução e não qualquer evolução e continuidade com o Estado Novo. Para a maioria dos portugueses, a revolução foi o modelo português de construir a democracia. Já tendo em conta, dez anos depois, as comemorações do, dos 40 anos de 25 de Abril, que foram comemoradas num contexto de forte crise económica e financeira, com a entrada da Troika em Portugal, com a adoção das medidas neoliberais a nível económico, os movimentos populares e sociais vão pegar nos símbolos da Revolução para combater exatamente este governo de direita. Por exemplo, tornam-se bastante conhecidas as intervenções de populares em tudo que fosse comemorações oficiais e parlamentares, inclusivamente no Parlamento, onde estivesse o Dr. Barroso, onde estivesse, o Barro, não, onde estivesse o Passo Escoelho, onde estivessem os seus ministros, havia gente a canta que se levantava à meio das suas intervenções e cantava a a Vila Morena. Mas não só. Também a reivindicação de um velho slogan que, praticamente, só se ouvia nas manifestações do 25 de Abril, nas comemorações do 25 de Abril, e que passa a ouvir-se e a ver-se e inscrever se novamente nas paredes de o povo unido jamais será vencido. A reivindicação, então, pelos movimentos populares, num contexto de forte de crise económica que foram estes anos da Troika, dos símbolos da Revolução, o que mostra, de alguma forma, como em Portugal, os portugueses se reivindicam como a sua democracia, sendo filha de uma Revolução, e de não de uma transição. Bom, então, apesar de tudo, a leitura hegemónica sobre a Revolução Portuguesa, 74 76, de alguma forma vincula uma visão redutora e simplista do país, que se democratizou com uma revolução sem sangue e com cravos a adornar os canos das espingardas, esquecendo todos os mortos da guerra colonial. E que depois de um breve período de confusão e de conflitualidade, caminhou no sentido de uma democracia parlamentar ocidental. Depois do processo revolucionário, visto como um perigoso período de radicalidade e conflitualidade política e social, de exacerbação dos ânimos e das ideologias, a democracia representativa institui-se, naturaliza-se, Passando essa legitimação também pela liquidação das conquistas políticas, sociais e culturais dos movimentos populares e sociais deste processo revolucionário. O historiador Hayden White diz que é possível olhar para o mesmo período ou o um mesmo acontecimento histórico e tomá-lo como uma tragédia, uma farsa ou algo de épico, épico, dependendo da reconstrução, valorização, subordinação que fazemos os factos tudo dependendo do sentido que nós próprios lhes queremos conferir. Assim, se para alguns os intensos meses de grande radicalização das lutas políticas do período revolucionário, em que as massas populares conquistaram pelas suas próprias mãos os seus direitos e liberdades, são a marca genética da democracia, para outros foi um período nocivo de tentações totalitárias de uma, casa, de uma quase guerra civil. Esta democratização tardia das sociedades ibéricas nos anos 70 abre processos de ajuste de contas com o passado ditatorial, seguindo-se, assistindo-se nas duas a uma etapa de intensa libertação da memória a que se segue um período denominado por uma estratégia de reconciliação, no entanto mais visível em Espanha do que propriamente em Portugal. E concluo esta minha comunicação, esta minha apresentação aqui, com a célebre questão. Mas, afinal, para que serve recordar uma ditadura? A difusão do conhecimento do passado autoritário na consciência política da nossa vida pública é uma componente da qualidade da vida democrática de uma sociedade. As lutas pela memória não são lutas pelo passado, não são lutas pelo presente, mas são lutas pelo futuro. Que não terminam de forma nenhuma com o reconhecimento público dos resistentes antifascistas, ou com a reparação das vítimas, mas que possibilitam, sobretudo, ou que se pretende que possibilitem, sobretudo, às novas gerações, a construção de uma, cidade, de uma sociedade mais justa, mais igualitária e com respeito pelos direitos humanos. Este, o desconhecimento do passado, e sobretudo de um passado que está cheio de atrocidades, de violações dos direitos humanos, propiciam a manutenção de sociedades intolerantes de vencedores e vencidos que ameaçam o futuro da democracia. Num tempo de alguma forma de desmemória, de revisão da história, de perdas de valores e de direitos fundamentais que foram o cimento das sociedades democráticas, é necessário promover a verdade e a justiça. Porque quando não o fazemos, o passado pode sempre ressurgir, ainda com uma diferente forma. Obrigada. Eu me quedo com uma expresión de, de Ana Sofía, decía transición amnésica claro. em en, en Portugal, eh, pues eh, precisamente para tratar de, bueno, pues, en certo modo. Mm... Eh, blanquear, não? dicías Blanquear eh, o acontecido eh, bueno, A verdade é que eh, Sorprende e, e é muito interessante Escoitarte por uma banda eh, Como Dende de fora de Espanha Se viu essa transição, em alguns momentos Pude ser um exemplo, mas é muito interessante tamén, eh, bueno, pois, Descubrir eh, bueno, pois, Que esse ideal Moitas vezes, que não temos cara portugueses Que ademais nós aqui o 25 de abril casi, o, o celebramos também com vós Como eh, cara dentro Também houve, houve muitíssimas eh, complexidades a mim, e, bueno, e abrimos turno de perguntas, que não de perguntas, para quem queira trasladar alguma questão. Mas a mim gostaria de perguntar-te: país crees que foi mais desagradecido com a oposição à dictadura? Cos que se opoñeron a essa dictadura e, e que, logo, quando chegou esse momento de transição e de recomponhar a democracia, que país foi mais injusto com essas eh, pessoas que foram claves para poder avançar para esse sistema de liberdade? Não sei propriamente se pode comparar sobre o que foi mais injusto ou menos injusto em relação, no fundo, a esta reparação de uma memória histórica. Eu acho que em ambos os países passaram-se por momentos de alguma forma semelhantes, ou seja, de inicialmente surgir uma memória desta resistência ou desta oposição antifascista, para logo em nome, em ambos os países em nome, da democratização, da normalização democrática, do que se pretendia de uma sociedade democrática, de alguma forma apaziguada com o seu passado, esquecer ou tentar esquecer esta política de esquecimento do que foi esta oposição. E que agora há um momento de libertação desta memória. Eu acho que isso está a acontecer... Uh, nas duas, nos dois países, esta libertação, de alguma forma, também da de memória desse passado oposicionista, embora de alguma forma, de forma diferente. Eu acho que em Portugal ainda temos um problema, e que vocês, de alguma forma, também têm, mas é que, por exemplo, em relação à Guerra Civil, existe uma proliferação muito grande de estudos em Espanha sobre a Guerra Civil. Fala-se imenso da Guerra Civil, há filmes, há documentários, há livros, há a procura de estudar cada vez mais a Guerra Civil. Em Portugal, a questão da guerra colonial ainda é uma questão que quase que existe ainda uma política de esquecimento em relação à guerra. Por exemplo, este ano, pela primeira vez, e agora em 2022, pela primeira vez, um governo português, o António Costa e o governo do PS, assumiu que Portugal praticou massacres e praticou crimes de guerra. Porque até aqui, nenhum governo português tinha assumido, e estou a dizer de, uma, de assumir, Publicamente, oficialmente, que Portugal tinha cometido massacres durante a Guerra Colonial. Massacres esses que, no entanto, se sabia que tinham existido, mas que não eram estudados, que não eram mencionados, que não eram referidos, quase como um esquecer aquilo que foi a violência da guerra. Então, ao contrário de alguma forma em que em Espanha esta memória da, da Guerra Civil e esta procura de escrever essa memória da Guerra Civil está a acontecer. Em Portugal, este é um processo que começa agora. Começam agora os estudos, verdadeiramente, sobre o que foi a guerra colonial. Os primeiros estudos sobre a guerra colonial foram aqueles que foram feitos pelos militares, que fizeram a guerra. Uhum. E agora começa, então, também, a nível da historiografia, da antropologia, a estudar-se a guerra colonial e a estudar-se também, também a própria oposição à guerra colonial. Então, eu acho que não se pode dizer quais é que foram mais justos ou que mais injustos. Eu acho que se tem que falar, sobretudo, que nestas políticas públicas da memória, em ambos os países, houve, ainda que de formas diferentes e diversas, de alguma forma, uma procura de determinadas políticas de negligenciar, secundarizar esta memória da oposição em nome daquilo que se pretendia que era, ou daquilo que oficialmente se falava, de uma pacificação da sociedade, uma pacificação de todos os espanhóis, uma pacificação de todos os portugueses, e do nome do que era mais importante, ou seja, considerar que era mais importante falar-se sobre a democratização do que sobre o que foi a ditadura. Porque falar da oposição à ditadura, sendo qualquer uma delas, é falar do que ela foi é falar também do que ela era, é falar da sua violência, é falar do seu caráter ditatorial, autoritário, opressivo, violento. No fundo, não se pode falar do combate à oposição à sem falar do que ela é. E aquilo que se pretende é exatamente isso, não falar tanto do que eram estes regimes e lá está a questão enorme de, da democracia e da institucionalização da democracia. Uhum. Abrir debate, não, que se debate o que se está fazendo já aqui, que no claro. final é o jeito de, de educar a sociedade, não? de que sejamos muito mais críticos. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, trasladar alguma questão. Bom, bueno, pois eh, poñemos aqui o broche estas jornadas de memória histórica, non? Eh, en defensa, non, do, do recordo tamén e de, como decías hai que debatir, hai que hai que estudar, hai que, bueno, pois poñer tamén a luz sobre essas ideias furtadas a ambos os lados da fronteira. Moitísimas graças Ana Sofía convide. Ferreira por esta visão. visión no Aire si realmente, si non se realmente, se não se fomentam estes debates e que se não se fomenta que se, hable sobre estas, se fale sobre estas coisas, se si realmente as novas gerações serão, lo tanto, eh, mais críticas ou menos que gerações estamos, ao final, educando, ¿no? se si não si se fala destas questões. Bom, bueno, muitíssimas graças a, todo, a todos por a participação nestas jornadas. Recordar que não rematan aqui, recordar que esta tarde há roteiro, roteiro por a cidade de Pontevedra, eh, comparada em várias ubicações relacionadas com a represão franquista a cargo da companhia teatral Os Quinquilans e também com a actuação musical de Lucía César Veloso e Manolo Dopico. O ponto de referência será aqui na entrada da Deputação às 5 menos 4 para poder começar esse roteiro às 5. Para os que não podam participar estará também colgado na web da Deputação como está também colgado este streaming e estas conferências. Moitíssimas graças a todos por a vosa participação. Graças por participar desta semana. Aplausos.